Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje vou estar tá falando do álbum O Grande Encontro 3, o álbum de encerramento dessa trilogia de sucesso. O álbum O Grande Encontro 3. É um álbum de conjunto dos cantores Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho, lançado em 15 de novembro de 2000, sendo o terceiro e último volume da trilogia O Grande Encontro. O álbum foi gravado em um show ao vivo na Casa de Shows Garden Hall, no Rio de Janeiro. No dia 5 de setembro de 2000 Este álbum retoma o formato de um show acústico Do primeiro álbum da série Assim como o álbum anterior Não conta com a participação de Alceu Valença, Que integrou apenas o álbum original de 1996 Nesse álbum, o Grande Encontro 3 Teve a participação especial dos cantores Moraes Moreira Lenine e Belchior. Este álbum também foi lançado em DVD sendo o único da série a ser lançado nesse formato e contando com mais músicas no setlist. O álbum possui 14 faixas. É isso aí galera, essa foi a história do terceiro álbum da trilogia O Grande Encontro. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima.